Tubir, tu vai, e tu vi, e tu vi, e tu vi, e tu vi, e tu vi, e tu vi, e tu